Olá, tudo bem? Eu vou fazer hoje um exercício do Advent of Code. Não sei se eu vou conseguir chegar até o fim, mas eu vou pelo menos iniciar. Deixa eu mostrar aqui a tela. Então tá aqui, esse aqui é o, é o site do Advent of Code 2020. Vejam que eu já fiz até o 9, então o próximo para mim vai ser o 10. Eu não gosto desse fundo escuro aqui deles, mas paciência é o que tem. Então, os exercícios do Advent of Code geralmente tem a são uma historinha, né? Depois tem entrada e saída, um exemplo mais curto e um arquivo com entrada que é o seu arquivo, né? Cada um você tem que logar para poder poder ver a sua entrada. Eu me loguei aqui com com GitHub. Então, o que eu vou fazer aqui é CD, YouTube, não, CD desktop, youtube, elixir, eu vou, ah, vou fazer, vou criar uma pasta advent of code, vou ir para o advent of code, criar uma pasta 2020, e finalmente, mix new advent of code, 10, porque é o dia 10 de 2020. Então os próximos, os de 2021, vão ser publicados em dezembro. E aí eu vou chamar aqui o Code, Visual Studio Code. Então deixa eu ler um pouco aqui a história. A rede de adaptadores. Patched, como é que como é que eu traduz? Patched mesmo? E tá abrindo ali. Lembrou, me lembrei do filme Patch Adams Patches é, Remendado Ah, sim! Uma coisa que eu faço é... eu já salvo isto aqui Na pasta Área de Trabalho Youtube, Elixir, Advent of Code 2020 Pronto, posso salvar aqui. Input.txt não vou usar inicialmente, porque eu vou fazer os testes do, do próprio advent of code, do, da descrição. Ele tem os testes na descrição, depois você usa os demais testes. Então, patched into the, into the aircraft, remendado no, na porta de dados do da aeronave, você descobre previsões do tempo, de uma tempestade tropical gigantesca antes que você possa descobrir se vai impactar seus planos de férias porém, seu dispositivo de repente desliga a bateria está morta, descarregou você vai ter que ligar apenas um problema a tomada perto do seu assento produz o número errado de joules. Sempre preparado, você faz uma lista de todos os adaptadores de joltagem na sua sacola. Cada um dos seus adaptadores de joltagem está rated, como eu traduzo, rated mesmo. Está avaliado para uma específica joltagem de saída. É a sua entrada. Então a sua entrada vai ser essa lista aqui. Qualquer adaptador dado pode ter uma entrada de 1, 2, 3 volts mais baixo do que sua avaliação e ainda assim produzir a voltagem de saída avaliada em adição a isso seu dispositivo tem uma joltagem construída existe mesmo essa palavra joltagem ou ele tá brincando aqui, sacudida, é avaliada para três jolts maior do que seu dispositivo tem um adaptador de joltagem de sacudida, adaptador de sacudida avaliado para três jolts acima do que o maior do que o adaptador de maior avaliação na sua sacola. Se, seu, se sua lista de adaptadores for 3,96, então seu dispositivo está construído, é, o adaptador incluído no seu dispositivo vai estar avaliado para 12 sacudidas. Trate o outlet, a tomada perto do seu assento, como tendo uma voltagem efetiva de zero. Assim, voltagem efetiva. Uma vez que você tem tempo para matar, você pode querer testar todos os seus adaptadores. Você não quer chegar no seu resort e descobrir que você não consegue nem carregar o seu dispositivo. Se você usa todo adaptador na sua sacola de uma vez, qual é a distribuição de diferenças de voltagens entre o a tomada de carregamento, de tomada, os adaptadores e o seu dispositivo? É toda essa conversa para eu não entender quase nada. Mas vamos ver talvez um exemplo. Por exemplo, suponha que na sua sacola você tem adaptadores com os seguintes Joltage Ratings, 16, 10, 15, 5, 1, 11, então olha aqui, o menor é 1, o maior é 19, com esses adaptadores, aí, o maior é 19, aí ele falou lá, olha. com esses adaptadores, o, o adaptador de joltagem incluído no, no seu dispositivo, o adaptador de sacudido incluído no seu dispositivo, vai ser 19 mais 3 que é 22 volts, 3 a mais do que o adaptador de mais alto, mais alta avaliação. Uma vez que os adaptadores só podem se conectar com a fonte 1 a 3 volts menores do que a sua avaliação, para poder usar todos os adaptadores, você vai precisar escolher eles da seguinte forma. A tomada tem uma, um rating efetivo de zero J então os únicos adaptadores que podem se conectar com ela diretamente são os de zero, um, dois ou três nesse caso só tem um aqui. Destes, apenas um dos que você tem é tá lá para um J, né? diferença de um Exato. entendi entendi. Então, se o Charging Outlet é 0, ele aceita 1, um, 2 e 3. Ele não aceita 0? Para seu adaptador de 1 um Jolt, a única escolha é seu de 4 Jolt. É, porque a ID 1 aceitaria 2, 3 e 4. Então, 4. Para o de 4, ele só vai aceitar o 6, ou 7 e o 5. Aí ele tem os 3. Para o de 4, 5, 6 e o 7 são escolhas válidas. Porém, para não pular nenhum adaptador, você tem que pegar o adaptador 5. Então pega o menor, ok. Aí o 5 vai aceitar o 6, 7 e 8. Aí ele vai pegar o 6, é isso? Uh, exatamente, 6. E aí o 6, aceita 7, 8, 9, vai pegar o 7. Aí o 7, pode pegar o 8, 9, 10. Não tem 8, não tem 9, mas tem 10, joia. que mais? Hum... Do 10, as escolhas são 11, 12 ou 13, mas não tem 13, então 11 ou 12. Aí ele pega o de 11. 11, vai pegar o de 12. 12, aceita 13, 14, 15 só tenho 15, 15 só vai até o 16, 16 vai até o 19, finalmente o, o do seu é 22 e... porque é 3 mais 19, então é nesse exemplo quando usa, quando você usa todo adaptador as sete diferenças de um Jout, cinco diferenças de três Jout, essa é a resposta? Aqui num exemplo maior, numa uh, a chain that use all the adapters, então tem que usar todos. Há 22 diferenças de 1J um e 10 diferenças de 3J. Encontre uma cadeia que usa todos os seus adaptadores para conectar ao outlet de carregamento ao seu dispositivo built-in adapter e contar as diferenças de voltagem entre ah, os adaptadores ah tem que pegar o número de diferenças de um volt multiplicada pelo número de diferenças de três J. ah de dois J não conta engraçado né então deixa eu ver pensar no teste Então, em primeiro lugar, eu vou apagar isso aqui porque eu não quero isso. Não precisa. E aqui também não vou usar o doc test. E aqui: Advent of Code Day 10, 2020. Task 1, porque todo teste tem task 1, description test. Eu chamo de description test porque é o teste que está na descrição. Na verdade são 2, né? Então, nesse caso, description test 1. Então, neste caso aqui, o que eu vou fazer é. Eu vou pegar tudo isso aqui. Então, eu vou dizer. Input igual, eu acho que eu posso formatar e ele vai ficar mais, então, eu acho que tem que colocar aqui, Ué, não, não é assim. Ok, então ele vai pegar o, vou chamar de task1, input, é, o input deve ser um string, não, eu vou, vou já passar uma lista. talvez, acho que a primeira coisa seria testar esse, que eu preciso de um, uma lista de números, então, vou pegar esse aqui, um menor, assert that. Advent of Code, Day 2, Process, Input. Isso aqui vai ter que me dar uma lista contendo 16, 10 e 15. Então, deixa eu... Eu sei que tem uma forma melhor de fazer isso, mas eu faço dessa forma mais visível. Então, rodando os testes. Ok, falhou, porque a função process não existe. def process string e ele vai retornar string, só para dar errado. Ok, mas o que é que eu tenho que fazer? Esse string é in um ponto acho que é string eu acho que é split ah, tá quase lá fiz o split só que agora com essa lista de strings eu vou fazer um enum map eu vou pegar a lista e eu vou string to integer passou ok né então eu simplesmente eu pego a string quebro porque ele tem vários pula linha lá e converto cada um dos, dos elementos da lista de strings em um inteiro. Ok, então agora eu já tenho a entrada que eu preciso. Então eu vou conseguir processar aqui. E eu vou definir a função task1, que recebe uma lista e retorna a mesma lista. Só para... Test. interessante, o teste às vezes ele fica rodando, mas aqui ó, eu tenho, ó, vai de 16 até 4, 16 até 4, maravilha. É... Então o próximo passo é o seguinte, é que a resposta é esse aqui, é, eu vou fazer de um jeito que isso retorne o que ele está pedindo, 7 diferenças de 1, 5 diferenças de 3. Porque a resposta realmente que eu quero é 7 vezes 5, que é 35. Então. Hum, 7 e 5. Ok, ele só reclamou que a lista não está sendo usada. E aí eu posso escrever o segundo teste Description Test to, sendo que nesse caso aqui ele é um pouco maior. Hum, e nesse caso aqui a resposta vai ser 22 e 10. formatar, e é isso, pois é, vejam, eu levei esse tempo todo, é, ele vai dar erro aqui no, no último teste, porque ele não está calculando nada ainda, não está o código mais bonito do mundo, mas está fazendo o que deve ser feito, vejam, tudo isso aqui eu fiz somente para escrever os testes. Então foram quase 20 minutos somente para isso. Então eu vou deixar para um, um próximo vídeo. Para fazer o resto. Porque não tenho tempo agora de fazer tudo isso aqui. Mas sugiro a vocês que entrem lá no site do Advent of Code. Vocês podem começar no dia 1. A diferença de, da questão dos dias é que Quando você está fazendo no dia a dia né, E você quer participar aqui do leaderboard Aí você precisa, você só consegue fazer o, o dia 1 no dia 1 O dia 2 no dia 2 e assim por diante Ah, eu achei que estava mostrando a tela Mas aqui é a, é a tela, né? eu fui aqui no site, o leaderboard Está aqui o as pessoas que fizeram às vezes você encontra o código delas no, no próprio GitHub. Aqui, Advent of Code, Golf 2020. Certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Escutem o Elixir em Foco, Fronteiras de Engenharia de Software, o Emílias Podcast, o podcast do professor Adolfo Neto. E assistam meus vídeos. Se gostarem, se não gostarem também, é interessante que vocês digam o que, é que vocês não gostaram. Vou ficar satisfeito. Um abraço.